para vocês que ao completar 70 anos de idade a passar tudo que nós passamos juntos a ser presidente do meu país eleger a primeira mulher presidenta do Brasil eu pensei eu pensei que nada mais pudesse me emocionar o que vocês estão fazendo hoje na Avenida Paulista eu espero que seja uma lição para aqueles que não acreditam na capacidade do povo brasileiro porque eu acho que nós precisamos restabelecer a paz a esperança e provar que este país é maior do que qualquer crise do planeta Terra e que este país vai sobreviver e vai crescer. Este país tem o um povo mais extraordinário. É isso que está em jogo, não é tentar antecipar as eleições dando um golpe na Dilma nós temos que dizer para eles: nós que estamos nessa prata, lutamos para derrubar o regime militar, para conquistar a democracia, e não vamos aceitar mais nenhum golpe neste país. dizer para os companheiros que fazem protesto contra a Dilma, protestem, não tem problema, eu nasci na vida protestando, eu nasci na vida fazendo greve, eu nasci na vida brigando, eu nasci na vida fazendo campanha pelas diretas, mas eu queria dizer, eles têm que saber que essas pessoas que estão aqui de vermelho, essas pessoas são parte daqueles que produzem o pão de cada dia do povo brasileiro. Essas pessoas que estão aqui, não estão aqui porque tiveram o metrô de graça. Não estão aqui porque foram convocadas pelos meios de comunicação durante a semana inteira. Essas pessoas estão aqui porque essas pessoas sabem o valor da democracia. Essas pessoas estão aqui porque sabem o que é o valor de fazer o pobre subir um degrau na escala social deste país. É humanamente impossível uma presidenta ter tranquilidade com a quantidade de desgraça que ela lê todo dia com a quantidade de provocações todo dia, com a quantidade de notícias negativas todo santo dia. Eu quero dizer para aqueles que não gostam de nós, talvez eles não tenham sequer maldade, talvez falte informação, talvez a gente tenha que convencê-los, mas se a gente não conseguir convencê-los com a nossa ideia, nós temos que convencê-los que democracia é o resultado do voto da maioria do povo brasileiro.